Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Bruno Roubano. Estou é, vindo aqui para compartilhar uma, uma proposta que eu recebi para fazer. Digo recebi, recebi espiritualmente, né? É, eu estou numa fase de produção de uma música da Érica Dionísio. É, uma música sobre a, da um ponto que ela recebeu da Pomba Gira Dona Angola e ela eu falei com ela falei nossa que que letra que letra maravilhosa né ela postou num grupo fechado que a gente estava e ah e tal sei lá eu fui batendo papo com ela para produzir né e no final eu resolvi fazer caridosamente e para isso eu quis chamar outras pessoas né e eu pô, pensei em chamar mulheres né para participar e, bom, como é, eu tive a grande oportunidade de ter trabalhado com a Rebeca Durães e a Valentina Facuri, né, na, numa música da, da Pombagira Maria Mulambo, eu, poxa, fiz o convite para elas, né, porque acho que tinha tudo a ver a Pombagira Dona Angola, né, ela tem uma, uma energia diferente, assim, uma energia mais africana, mas. É voltado às raízes da África, né? As raízes da onde vem é, a, os Exus, né? E de lá, né, que não é a Pomba Gira, mas a palavra Bombogira, que se fala, né, que é uma, a, a abertura de caminho. Não era de, não era para definir a Pomba Gira. Pomba Gira é uma, uma questão que nasceu no Brasil, mas a Bombogira é sempre falado no, nos pontos africanos, né, nos as músicas africanas, né, para os orixás, para exu, e é, eu tô numa proposta que eu, eu criei é, essa, essa vaquinha online num valor é, simbólico que eu acho que um músico que já tem um grande desenvolvimento é, já é um músico bom, que estuda, que se dedica mesmo, merece um cachê, né? As pessoas precisam ser recompensadas financeiramente, né? E essa é uma luta minha também, porque muitos, muitos períodos na minha vida, sempre, não só meu, mas de muitos músicos também, que a gente se vê preso à né? questão de eu não consegue ganhar cachê, né? <risos> Enfim, esse valor, eu vou, eu vou dedicar esse valor integralmente Para pagar a Rebeca, que ela vai gravar vozes A Valentina, que gravou percussão E o Gabriel Sampaio, que não é uma mulher, mas <risos> eu acabei usando Ele vem gravando umas coisas, né? A Valentina também e tal, a Rebeca também, ele vem gravando umas coisas de percussão assim, sozinho no meio do mato, no meio da cachoeira, sei lá o que, e eu fui pegando essas coisas e fui cortando ali ó, fazendo minha, minhas tesourinhas ali ó, e ampliando e aí eu peguei um dj um, um B dele, que era uma levada jechar né? Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu peguei essa levada e aí eu criei tipo um looping para poder ter uma partida Da onde que eu ia iniciar essa composição dessa, dessa música da Dona Angola Então uma parte vai para ele também é, Esse dinheiro vai ser partilhado entre eles Que são músicos, que estão em casa Não estão rodando por aí para ganhar dinheiro Então, poxa, nada mais com, é, com uma recompensa justa né então é isso, eu fico por aqui. O link eu vou colocar dentro do, do vídeo, né? dentro da descrição do vídeo e é isso. Quem puder ajudar, é uma vaquinha. É, a recompensa vai ser vocês escutarem a música. <risos> Mas quem puder, quem não puder ajudar, não tem problema, compartilha o link e todo aquele papo lá, tá bom? Gratidão a Lupane Xu, Teuá, Angola e seguimos em frente. Arrouba.